Você já percebeu que a vida é cheia de dualidades e paradoxos? A natureza deste plano físico em que vivemos é da dualidade. Isso significa que para toda verdade existe uma verdade igual e oposta. Isso nos parece um paradoxo, que é difícil de aceitar, pois nos habituamos ao pensamento linear. Para o lado esquerdo racional do nosso cérebro, esse paradoxo é difícil de entender. Precisamos recorrer ao lado mais holístico e integral do nosso ser, aquele mais intuitivo e que também é ligado ao lado direito do nosso cérebro. Só assim podemos entender o todo e ver que a verdade se apresenta em pares de opostos. Precisamos aprender, transcender e abraçar todas essas dualidades. Assim, aceite os paradoxos da vida Esteja aberto para aprender com eles. Pense bem, eu estou com você.